Depois dos alunos já terem lido, marcado, sublinhado e feito suas anotações, eles precisam avaliar o quanto aprenderam e também o quanto não aprenderam. Na etapa 4, Exercícios, o professor propõe uma atividade aos alunos com esse objetivo, colocarem à prova a eficiência das etapas anteriores. Isso pode ser feito através de vários tipos de atividades. Podem ser perguntas já selecionadas pelo professor, que as coloca na lousa, ou perguntas elaboradas pelos próprios alunos. Essas perguntas podem ser também postas na lousa. Outra alternativa, muito simples, é pedir para que os alunos formem grupos com três ou quatro alunos, para trocar notações e fazer perguntas uns aos outros. Também podemos propor debates livres sobre o conteúdo. Enfim, qualquer atividade que sirva para trabalhar o que foi aprendido, seja com as atividades individuais ou em grupo, podem ser realizadas é interessante notar o seguinte. Ao terem um papel ativo no aprendizado do conteúdo, os alunos passam a estabelecer uma relação de troca e diálogo com o texto. As marcas e as anotações realizadas pelos alunos são fruto de escolhas pessoais, de um trabalho próprio, e então revelam a interpretação que o aluno fez das relações objetivas do texto a partir de sua própria subjetividade. Então, nessa última etapa, eles vão estar pessoalmente envolvidos com as perguntas, trocas e debates e vão poder avaliar se o trabalho realizado está ou não adequado, semelhante ou diferente, do restante do grupo. Em todos os casos, realizar uma troca de impressões em grande grupo sempre agrega muito valor a uma oficina de estudo. E é importante que a gente resista ao hábito de logo tudo explicar, ou seja, retirar dos alunos o papel mais ativo. Ao invés disso... Podemos sempre devolver as perguntas para o grupo e estimular que os alunos falem sem temer o erro. Trata-se de um momento de interação, reforço da autoestima, desinibição e reconhecimento do avanço realizado. Falta agora somente levar os alunos a refletir um pouco mais sobre a oficina, para que eles entendam que, de fato, foram eles os atores desse processo.